Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar o seguinte pra vocês, o que é a profissão de economia e mais do que isso, vamos fazer um jabá da minha querida escola. Por que fazer economia na Exalc? Acompanhe com a gente. Hoje nós temos aqui três professores do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc USP. Ambos foram meus professores, pessoas com quais tenho extrema admiração e são grandes amigos. O professor Carlos Baixa, professor Pedro Marques, ele que também foi meu orientador de mestrado e doutorado, e o professor Carlos Vian. E hoje nós vamos falar para vocês e discutir principalmente o seguinte, como funciona o curso de Economia e mais do que isso, qual a diferença entre Economia e Ciências Econômicas e... Por que fazer um curso de economia no Exalc? para começar, eu queria justamente começar a discussão para vocês fazendo essa pergunta. Qual a diferença entre economia e ciências econômicas? Olá, pessoal. Respondendo à pergunta do Haroldo, economia, na verdade, é o objeto que é estudado pelas ciências econômicas. A economia é um conjunto de atividades produtivas, financeiras, comerciais e um modo de produção em um lugar em um dado momento. Então a economia brasileira em 2018 comparada com a economia brasileira em 2017. E as ciências econômicas é a ciência que estuda o funcionamento da economia. No entanto, no Brasil a gente usa de modo similar curso de ciências econômicas como curso de economia. Mas o que você vai estar cursando é ciências econômicas. Você vai ser um bacharel em ciências econômicas para aprender teorias e métodos que lhe explica como funciona a economia. E falando em como funciona e como funciona o curso de economia? O curso de economia, ele vai formar um estudante para entender como funciona a economia hoje, voltando à sua formação, como é que ela foi formada ao longo do tempo e a partir de como você entende ela hoje, como é que você vai poder projetá-la para o futuro. Então, na verdade, você tem três formações. Uma formação histórica de como é formada a economia, o professor Vian é professor de formação econômica do Brasil, de como funciona a economia hoje, que é a área que nós trabalhamos com teoria macroeconômica, micro, também o professor Vian apresenta com economia brasileira, e apresentamos modelos e métodos para projetar essa economia para o futuro. Como é que eu vou fazer ela crescer mais? Como é que eu vou fazer ela gerar mais emprego, gerar mais exportação, ter menos inflação? até aproveitar aí, professor Fidel, como é que funciona essa relação no curso de economia entre métodos quantitativos e até a bagagem mais de formação econômica, olhando mais para o lado de humanas? Então, o aluno que está até pensando em fazer economia, será que é um curso muito mais voltado para exatas, é um curso muito mais para humanas e como é que ele pondera isso? Então, Haroldo, o curso de economia ele é balanceado né, entre a teoria econômica, como o baixo citou, e a parte de métodos quantitativos. Em métodos quantitativos, a gente inicia com a matemática aplicada à economia, que vai dar base para que o aluno possa entender os modelos teóricos, né, que são estudados depois em macro e microeconomia. ao um estudo também de estatística, para que se tenha a ferramental necessário para analisar os dados macroeconômicos, né, os dados de inflação, os dados também setoriais né, de atividade da indústria, que são gerados no Brasil pelo IBGE, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e por pesquisas né, que são feitas por vários centros aí sobre atividade econômica. E aí termina com a econometria, que é uma ferramenta que, que auxilia nos modelos né, que são estruturados para se fazer as previsões econômicas, as simulações dos impactos de, de políticas públicas. Então essas ferramentas, elas se conjungam. Não adianta eu saber só os métodos quantitativos se eu não tiver a teoria econômica e também a história econômica para ajudar na interpretação desses dados e na análise né, de por que, que aqueles dados estão se comportando de uma determinada maneira. Então, é, o balanço disso é uma coisa bem importante para o funcionamento e para a formação do aluno para ser um bom economista. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para professor Pedro é o seguinte: por que fazer o curso de economia, na verdade, ciências econômicas, na ESAL, que é uma unidade da Universidade de São Paulo que fica em Prescaba? Qual é o diferencial? Por que, que o aluno deve optar pelo curso de ciências econômicas aqui, professor? Bom, eu, eu vou colocar é, dois aspectos importantes. O primeiro, né? É a questão, é, o nosso curso quando foi montado, ele, ele cumpre as obrigações do, do, exigidas do profissional de economia, tá? Então o que forma aqui, o que forma em São Paulo e outras escolas. Agora, qual é o grande diferencial nosso, né? Aqui dentro da Exalc existe uma interação muito grande com a área, a área de produção, com a engenharia agronômica, né? Tá? Então é, os alunos nossos que vêm fazer economia, aqueles que desejam, né que vão optar por isso, eles acabam se direcionando para a área de, voltada voltando para algo negócio, né? tá que hoje geram um terço da economia, gera muitos empregos, né? então acho que isso é uma grande vantagem, veja bem, é, se o um aluno vier para cá falar eu quero ser um economista puro, né? ele vai ter aula com o Basta, vai ter aula com outros professores e vai virar um economista puro, né? igual, igual ele faria em São Paulo na FEA ou outra boa faculdade. Né? Agora, eu acho que o nosso principal vantagem é essa. E eu dou um exemplo, né? eu, eu dou aula de derivativos agrícolas, né? trabalhar em bolsas. Né? Tá? Então, o aluno que quiser entrar nessa área, né? tá? é, aprender como é que funcionam os financiamentos agrícolas, como é que é uma mesa de operações, como é que a bolsa funciona, como é que funciona o contato futuro, como é que a Bolsa de Chicago funciona, ele vem acabar fazendo conosco e nós, a nossa é uma das poucas escolas onde o aluno tem essa oportunidade de ver essa parte prática. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante que a gente não pode deixar, de dizer para vocês que vem fazer a escola, a, a, a, o curso aqui na Exalc, pessoal, é a vivência, né? Tá? Aqui na escola é diferente de uma outra escola, uma cidade grande, onde você encontra o aluno na sala de aula, sai, cada um vai para um lado e vai se ver só no outro dia. Não, aqui dentro, aqui na Exalc, você vem para cá uma segurança, uma, uma paz, um ambiente muito gostoso, né? É aquele ambiente de patos no, no lago, né? Tá? A árvores, né? E assim você vem aqui, assiste uma aula, sai para o intervalo, come um lanche, assiste outra aula, depois vai almoçar junto, depois da tarde tem outra Aula, vai fazer o trabalho em grupo na biblioteca Vai se formando uma irmandade, né? Vocês terão uma ideia? Eu me formei aqui na Exoc, há 45 anos, fiz agora, né? Até hoje o nosso grupo se comunica, nós temos um grupo no WhatsApp, e estamos, um, se, se, se conversa, né? Pessoal, isso tem um impacto muito grande chamado networking, né? Tá? É, são pessoas com quem você vai conviver, que vai, que vai, que vai te abrir oportunidades, e para quem você também vai mostrar oportunidades, né? Então, é, são esses dois aspectos, né? Eu acho que o aspecto técnico é muito importante, e esse aspecto emocional de networking, Work, de formação de grupo também. Professor Vian, atualmente ele é coordenador do curso de Ciências Econômicas da ESAL. Pensando nessas características que o professor Pedro colocou Vian, eu também queria provocá-lo no seguinte: como é que funciona essa relação dos grupos de pesquisa e extensão que existem dentro da universidade e que o aluno que faça o curso de Ciências Econômicas, ele pode se aproveitar? Como é que ele ele pode olhar para isso como até um diferencial na formação dele? É, o nosso curso tem um diferencial bastante grande nessa questão de aplicação dos conhecimentos né, em atividades das mais variadas, seja em grupos de pesquisa, seja em grupos de extensão. Geralmente, o canal de entrada são uma, duas disciplinas, que é um diferencial nosso, que são os estágios supervisionados, onde o aluno já começa a interagir com um professor, com outros estagiários que esse professor tem dentro de uma determinada... Linha de pesquisa e posteriormente ele pode se engajar nesses grupos. E a gente tem grupos aí de, em todas as áreas de pesquisa importantes do departamento, né? áreas ligadas a meio ambiente, ligadas às análises dos grandes setores do agronegócio, como açúcar e álcool, papel e celulose. É... E tudo isso o aluno já começa a desenvolver atividades em que ele aplica né, os conhecimentos, ele aprende a levantar informações, aprende a analisar aprende a começar a fazer relatórios, interage com alunos de outros anos. Esses grupos também têm um caráter bastante importante na preparação e escolha depois da, do, dos temas de monografia, né, que é o trabalho que os alunos têm que fazer no final do curso para terem o seu grau de, de, de bacharel. Então, acho que esse é um grande diferencial, porque a gente consegue... Com isso, ter já uma simulação de muitas daquelas atividades que os economistas fazem no, quando estão no mercado. Aproveitando isso, quero provocar e perguntar aqui para o professor Pedro o seguinte. Dentro desse diferencial, o professor tem uma característica muito forte, que é de trazer a iniciativa privada para dentro da universidade ou fazer essa inter-relação. E como é que o aluno também pode ver essa, essa relação público-privada, mais esse networking é, dentro do próprio curso e como ele pode se aproveitar disso na Exalc? Bom... Uh, uh, aqui o Departamento de Economia, já há muitos anos, desde que eu entrei aqui, já faz 32 anos que eu entrei, nós nos aproximamos bastante do mercado empresarial, né? Então hoje nós temos muita penetração, eh, seja com a Bolsa de Mercadorias Futuros, seja com os bancos, as, as multinacionais, né? Então é muito comum o aluno seguir esse caminho, né? Ele, ele vai num grupo de pesquisa, num grupo de extensão, ele começa a trabalhar numa empresa júnior, alguma coisa assim. Aí depois, eh, eh, um, um ex-aluno, né? Tá? É, precisa de alguém na empresa dele, vem procurar aqui dentro da Exalc, aí esse aluno acaba que fez, que tá que conheceu aqui, trabalhou aqui dentro, é, a gente recomenda para esse grupo, para esse ex-aluno, e assim o mundo continua, tá? Então assim, é muito comum isso, e, e, e, e a gente não perde o contato, né? Essa semana mesmo eu estava vendo aqui, um, entrou no meu no Face, né? um aluno que. Eu, eu vou ter lá, você é o um Farpado? É porque aqui na Esau que chama-se muito pelos apelidos, né? Se pode... eu falar, pode, eu falo, sou só eu mesmo. Puxa vida, eu comecei a lembrar, né, ele há uns 25 anos atrás, né, ele precisava fazer o TCC dele e ele, ele queria ir para a ONU, né, fazer um, trabalhar com um café na ONU, né, tá? e eu lembro que eu arrumei para ele fazer um curso na, lá, em, em, lá em, em Paraná, em Curitiba, no, no Porto, daí ele foi para lá, de lá já nem veio para o Brasil, já ficou numa multinacional, né, e aí ele estava me contando, dessa multinacional ele passou, agora ele estava tá no, no Quênia, né, e agora agora tá indo a Colômbia, né? Ficou internacional, né? Trabalhando com café, que foi o produto que ele se especializou. Então, é assim, um dia desse também fui chamado para uma reunião numa multinacional, né? E a pessoa ia me falar de... falar Quando eu cheguei lá, ele falou, professor uma surpresa, né? Me apresentou dois ex-alunos que estavam trabalhando com ele, né? Tá? Então, é legal esse, esse contato que a gente tem com as empresas, né? Tá? Esse caminho, o ex-aluno que, que sabe que a qualidade do QESALC é uma grande peneira, a gente sabe quem aqui dentro é bom, modéstia a parte, é bom mesmo, tá? Então, assim, o, o profissional que está lá fora, que se formou também, ele sabe que pode contar com essa, esse, essa matéria prima, né? Tá? Então, ele vai recomendar, é, na hora de, de fazer a contratação, é, aquele pessoal que formou aqui, que nós podemos recomendar também, tá? E assim o ciclo, o ciclo se repete e continua. Para a gente fechar, quero é. provocar agora o professor Baixo ele com seu poder de síntese para nos é. dizer o seguinte, então... Por que fazer economia e mais do que por que fazer economia, por que fazer na Exalc, professor? Bom, primeiramente, como o professor Pedro já falou, é um curso de ciências econômicas como qualquer outro que você vai fazer numa escola de ponta. Com a vantagem adicional de trabalhar com agronegócio que chega a um terço do PIB nacional. Como o professor Vian falou, nós temos toda uma associação esta sala que traz para o aluno a vivência que ele vai ter no mercado de trabalho dentro da escola. Então não tem aqui aquela história que, ou aquela frase que na universidade aprendi a teoria e na vida a prática. Você aprende teoria e prática dentro da escola. E voltando àquele caráter que é fenomenal. É? Que o professor Pedro falou, aqui você não vai ser um estudante isolado, você vai ser um amigo de alguém que no futuro vai estar trabalhando com você. Eu acho que esses são os três elementos que nos destacam em relação a outros cursos de ciência econômica, inclusive dentro da Universidade de São Paulo. Para quem está nos assistindo, responda o seguinte, como é que funciona o ingresso? Se ele quiser entrar na Exalc, no curso de Ciências Econômicas, como é que funciona a seleção? Ou quais são os procedimentos para que ele possa se candidatar à vaga? Bom, como o professor Pedro já falou, é uma universidade pública, então você não paga para estudar. E com um grande diferencial, você vai ter ainda assistência médica, alimentação subsidiada e uma bela paisagem para apreciar o dia inteiro. Há duas formas de ingresso, uma pelo FUVEST, você faz o vestibular da FUVEST e a outra via o ENEM. Então você pode ter duas chances, primeiro se candidata via FUVEST, se por alguma razão ficou nervoso, não foi bem sucedido naquele dia, com a nota do ENEM você ainda pode se candidatar ao curso. Então são duas alternativas, FUVEST e via o ENEM. Esse vídeo foi motivado e provocado pelo Guilherme Cota, ele que assiste o nosso canal e estava com grandes dúvidas, principalmente como funciona o curso de economia e por que fazer economia. E aí aproveitei essa chamada e trouxe para cá três grandes mestres que contribuíram para minha formação para falar um pouco para vocês sobre o curso e mais do que isso, falar de um curso na Exalc. Galera, é isso. Agradeço aos três pela grande participação aqui conosco. Obrigado, valeu!